Olá, pessoal do canal musical. Meu nome é Horácio Moura. Eu sou metido a compositor, né? <risos> a coisa que eu mais gosto na minha vida é fazer umas musiquinhas aqui no violão, entendeu? E compor pra galera aí. Então é o seguinte, pessoal, deixa eu tirar essa carteira aqui que ela tá me perturbando. Eu eu vou, hoje eu vou falar para vocês de uma música que eu criei há muitos anos atrás, né? Ela chama Os Pequeninos. Esses pequeninos que eu quero me referir, que eu quis me referir na música, é sobre as crianças, né? É, Os Pequeninos é o nome da música que eu fiz, né? Porque naquela época começou assim, negócio de trombadinha, não sei o quê, e as pessoas ficavam odiando as crianças que faziam aqueles pequenos roubos na rua, né? Mal ela sabia que depois de muitos anos, as crianças estavam com metralhadora, né? Com canivetinho, com coisinha, com empurrãozinho pegando uma carteira de algum velhinho na rua, não. A coisa piorou muito. Sabe? Agora, eu não quero entrar no método da questão de quem é a culpa disso aí. Quem é da sociedade é. Isso é com certeza, é culpa da sociedade, né? E, então é o seguinte, é, é tudo gera alguma coisa, e eu tenho certeza, por exemplo, se um pai de família, né, assim, que trabalha e tudo, mas não encontra emprego, nem, nem um bico, nem nada, e chega em casa, as, as crianças estão passando fome, olha, que isso pode nascer, eu não estou incentivando ninguém a isso não, hein, tá gente, eu estou dizendo que isso pode nascer um incentivo muito ruim na cabeça dessa pessoa. Porque, às vezes, eu já ouvi casos de pessoas que aconteceu isso começaram a roubar, né? Pra... Eu acho que não é, o... não é o melhor caminho, sabe? Talvez o melhor caminho, uma desgraça dessa, né? Deus o livre disso, seria pedir, né? Primeiramente para os amigos, né? para os mais conhecidos, familiares, né? E pedir ajuda, né? Para matar a fome das crianças naquela... naquele momento e depois arrumar um empreguinho, né? Pois é, então vamos voltar ao teor da música, né? que é o, é o vídeo, né, que eu vim fazer para vocês, né, sobre uma música chamada Os Pequeninos, né. A história, né, foi uma coisa que eu vi lá em São Paulo, né. Não exatamente do jeito que eu vou relatar na música, claro que não, mas eu vi lá mais ou menos e criei a música, né. Aquelas crianças, assim, que morando na rua, sabe, e comia da mão dum, na mão do outro, ia numa padaria, pedia, com aquele cobertorzinho nas costas sempre, né? Porque lá é um frio desgramado, né? E tal, e dormia lá para aqueles cantos, nas praças, né? Dormia nos bancos. Às vezes não tinha um cobertor. E, e eles, né? Se, se, se protegiam do frio com jornaizinhos, né? Os jornais jogados fora aí na rua aí. Pois é, pessoal. Agora, essa música aqui. Eu me lembro que eu passei. Por e-mail do Amado Batista, tá? E não sei por que ele não se interessou por essa música. Ou então talvez ele nunca ouviu essa música. Porque isso acontece. Às vezes o, o compositor manda uma música para um, um site e o, os funcionários. Não estou acusando nenhum funcionário, estou falando que, que isso existe, existe. E é porque eu sei, eu sou do ramo musical, conheço bastante disso aí. É, são maus funcionários, isso tem em todo lugar até em escritório de cantores, né, existem bons e maus funcionários, que ah, pega aquela música, porque ele não gostou, ele, ele não mostra pro patrão, às vezes aquela música seria o estouro da vida do patrão dele, que ia arrumar o salário dele tudo, mas o ó, o sem cabeça, sem juízo, não mostra nem pro patrão, eu acho que tem que mostrar todos, agora se o patrão, o cantor, né, não gostar, beleza, vai. isso é um problema dele, né, Agora, de não mostrar, é um erro grave, sabe? Inclusive, tem muitos cantores por aí que fazem um sucesso e depois para, entendeu? Talvez ele não procurou direito, talvez ele não deu acesso a novos compositores, porque a música, quando ela estoura, talvez ela esteja com o João da Esquina, entendeu? Né? Assim, um exemplo que eu estou dando, né? o João, o José, o Manuel, né? o Horácio, né? que é meu nome, né? qualquer um, assim... Compositor desconhecido Talvez o cara tenha uma música lindíssima Que ele fez numa época muito boa da vida dele ou Sei lá, né? que ele fez uma música muito boa né? E pode ser, entendeu? Acha que todos os compositores grandes Têm, têm aquela, né, aquele dom de fazer música Só música boa a todo momento? Não, não é assim não A música às vezes vem, às vezes não vem Nesse caso aqui, olha, essa música é muito bonita. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês vão gostar. Então, tá, pessoal, eu vou cantar essa música aqui que eu mandei para o escritório do Amado Batista, mas não recebi é, é, nenhum, nenhum, nenhum comunicado, nem nada, nenhuma resposta sobre ela, entendeu? Isso me levou a crer que não se interessaram, né? E agora as pessoas que ouvem essa música falam: não, essa música aí. Seria um estouro, principalmente na voz do Amado Batista. Pode ser até também naquela dupla, né? É, é, muito boa também que eu gosto. Ela tem um. Eu acho que sim, sabe? Que ela teve um lado muito bom para ler o e Robertinho. Né? Pois é, mas eu não mostrei para eles, não. Mostrei para Amado Batista. Pois é, então eu vou mostrar para vocês a música que Amado Batista não quis gravar. Em, teoricamente, né? Porque talvez, né? Não estou acusando ele, não. É, teoricamente, que talvez ele não escutou essa música, né? Então, vai lá. A música chama Os Pequeninos, né? De autoria de quem vos fala, Horácio Moura. Um certo dia, passeando pela praça, vi um menino que vendia seus bombons. E disse, moço, compra e leva pros seus filhos É baratinho e eles vão achar tão bom Me convidei para sentar naquele banco Da sua vida o um menino me falou Era um órfão e não tinha nem parentes E assim chorando abandonado eu fiquei no hospital Às vezes durmo sem cantar muita fome Mas sou honesto e trabalho pra viver Porque sou pobre e sou chamado de ladrão Mas Deus existe e sei que vai nos socorrer nos E dali, com os olhos rasos d'água Só um dinheirinho foi o que eu pude lhe dar Também sou pobre, eu tenho uma família Mulher e filhos eu preciso sustentar Se as crianças são o futuro da nação sem otimismo hoje vejo a coisa preta O que serão desses milhões de pequeninos Sem amor e sem lar Estão jogados nas sarjetas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 Como já dizia o Pelé há muitos anos atrás, cuidem das nossas crianças. Um abraço, meus amigos. Dê um like se gostaram, né? Se gostaram da música, dê um like, joinha. Se não gostaram, pode criticar, não tem problema. Ninguém é obrigado a gostar de música nenhuma. Eu falei especificamente o estilo da música, né? Tem vários estilos. Se inscreva no canal, né? Porque aqui no canal musical tem vários estilos de música, não é só isso aqui não. É, são vários, tá bom? Ok? Um abraço para vocês e, ó, show de bola. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau.